o Brasil tem campanhas de vacinação desde o século 19 mas tudo mudou com a criação do programa nacional de imunização criado em 1973 antes mesmo do SUS e institucionalizado por lei em 1975 Coordenado pelo Ministério da Saúde em articulação com secretarias estaduais e municipais de saúde, o programa surgiu para sistematizar estratégias de vacinação e transformou a vigilância epidemiológica no Brasil. Até a década de 60, as campanhas de vacinação eram pontuais e não havia coordenação do Governo Nacional com estados e municípios. Notava também uma estrutura autônoma, responsável por desenhar estratégias consistentes de imunização em todo o território brasileiro. Até que em 1962 foi criada a Campanha Nacional de Controle da Varíola, por recomendação da Organização Mundial de Saúde. Naquela época, o Brasil ainda era o único país das Américas onde a varíola era endêmica. Em 1966, a campanha de erradicação da varíola passou a coordenar a vacinação massiva em todo o Brasil e implementou um sistema de vigilância epidemiológica que permitiu identificar as cadeias de transmissão da doença. Essa experiência foi fundamental para consolidar a vacinação em massa como estratégia de controle de doenças imunopreveníveis e para transformar a vigilância epidemiológica no nosso país. Desse movimento surgiu o nosso PNI, que é a referência mundial de intervenção em saúde pública. Com ele, erradicamos a poliomielite e controlamos doenças como varíola, tétano e sarampo. Hoje, o PMI oferece 15 vacinas para milhões de crianças em todo o território nacional e de forma gratuita pelo nosso sistema único de saúde. Uma conquista do povo brasileiro que salva milhares de vidas todos os anos.